For you to stay the night. Fala galera, beleza, estamos andando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera trazendo tá pra vocês calma aí calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Aí, agora passou moto motos Dessa vez galera trazendo tá pra vocês mais um daily vlog Mano, rapaziada, deu sol aqui em Balneário Finalmente mano, não faz tempo Não, faz tempo não, é E deu sol, mas não deu esse sol com nuvem, tá ligado Esse sol bonitãozinho Valeu ônibus, tamo junto Com esse sol bonitão, com nuvens, tá ligado rapaziada? Mas mó tempão aí que não dá um solzão de racha Assim a maioria dava dava sol, mas as nuvens ficavam por cima, tá ligado? Então não, não ficava tão bonito assim é, Pra gravar e pra tirar foto, eu gosto de gravar assim, tá ligado? Quando o dia tá assim é mais legal, as filmagens ficam mais bonitas também E é isso aí rapaziada, vou mostrar ali, ó, no costela ali costelaria e é isso aí rapaziada já volto com vocês aí e deixa deixa o like não esquece de, de se inscrever no canal mano é tudo que gravado ele volta que eu tô bugado é isso aí rapaziada eu vou comer ali que eu tô morrendo de fome e já volto com vocês fui Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's vacant now Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know, feeling low About to blow back up, I'll Never let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends I don't really understand myself I don't really understand, need help I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear me if I yelled It's so good. muito rápido com vento assim machuca tá ligado então não tava assim ficar ali por muito tempo e é isso aí rapaziada tô indo pra casa agora consegui filmar um pouquinho ali do navio mas bem pouquinho porque o navio tá muito longe e, e é isso aí rapaziada já volto com vocês se o navio tivesse de lado dava pra filmar melhor tá ligado mas como ele tá de frente eu não consigo pegar a filmagem exata dele tá ligado e também porque eu não tenho uma lente que Deus zoom para pegar ele, e, mas tá muito longe, mano. Olha isso, tá lá na PQP, tá ligado? Tá muito longe mesmo. Então tá... Como eles alargaram muito muita praia, tipo, se eles viessem um pouquinho mais perto ali, é, ia pegar na... O navio não ia ter como... Tem que ser um lugar bem fundo ali, que não pegue a hélice do navio, tá ligado? E, tá, mano, tem dois barcos piratas aí Muito louco eu também Eu não consegui filmar o... Acho que deu pra filmar o barco pirata sim Não tenho certeza Mas é isso aí, rapaziada Tô indo pra casa agora Tomar um café, que eu tô morrendo de sono Fui Bom, galera, já tô em casa, quer dizer Já passou mais de um dia aí Já vai quem tá aqui, rapaziada O Duque de novo Já vai, galera Tem que pintar O Duque tá aqui de novo, e... é novo rapaziada Aqui em cima da cama Galera, eu não finalizei o vídeo ontem porque não deu tempo de eu finalizar, tá ligado? Cheguei em casa e tive que sair. E depois eu tive que dormir, tá ligado? Porque eu tive que acordar cedo aí, porque eu tive que dormir um bagulho hoje de manhã. E rapaziada, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Mas primeiro o Duque vai falar aí pra deixar o like, né, Duque? Manda deixar o like. É, é, é, é. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado E é isso aí rapaziada Tamo então, Deixa o clama, tamo junto, deixa o like aí, se inscreve no canal aí e foi!